Talvez eu esteja gravando este vídeo aqui para você que está desesperado entre a cruz e a espada, precisando saber se é possível cancelar o financiamento e devolver o imóvel. Ou talvez eu esteja gravando aqui um vídeo para uma outra pessoa que é um pouco mais cautelosa e quer saber antes de entrar no financiamento, caso ela tenha algum tipo de problema financeiro, também seria possível cancelar e devolver o imóvel. Não importa... Qual é hoje o seu problema, não importa onde você está nesta fase financeira da vida, o que importa é que eu vou revelar para você aqui se isso é possível ou não. E no final desse vídeo eu vou te fazer um convite. Então fica comigo no vídeo de hoje até o final e vamos para o vídeo que tem conteúdo legal para você aqui. Olá pessoal, tudo bom? Márcio Guimarães mais uma vez aqui, eu sou corretor de imóveis, eu sou empreendedor e me especializei em ajudar as pessoas a comprar o imóvel, a ser aprovada no financiamento, mas sim acontecem muitos problemas no decorrer do tempo do financiamento né? e as pessoas às vezes passam por dificuldades e é comum pelo período que nós estamos passando as pessoas estar, estarem num desespero para querer resolver a sua situação e passa na cabeça fazer um cancelamento do contrato do financiamento e quer saber realmente se é possível devolver o um imóvel e se livrar desse desse problema. Então este vídeo hoje nós vamos focar realmente apenas no assunto. Cancelamento do contrato de financiamento e devolução do imóvel para o banco, tá? Eu sei que existem outros tipos de cancelamento, de destratos, poxa, fiz um contrato de, de compra e venda, quero desistir, não paguei, às vezes paguei, no imóvel não tá pronto, construtora deu um tipo de problema, isso se chama distrato. Tá? Eu fiz um vídeo, eu vou deixar passando aqui em cima no card, um vídeo que foi, se eu não me engano, em dezembro de 2018, está valendo hoje, que é a nova lei do distrato. Lá eu passo mais informações de como isso é possível fazer. Tá? Então vamos focar aqui na questão do cancelamento do contrato de financiamento, se é possível, como é possível e como que você consegue é, é, resolver a situação. Eu dividi, para esse vídeo não ficar muito longo, esse vídeo em quatro partes partes tá a primeira parte desse vídeo nós vamos falar se é possível ou não proceder com o cancelamento do financiamento na segunda parte eu vou esclarecer um pouquinho é, se é possível devolver este imóvel. Na terceira parte, nós vamos falar um pouquinho sobre como isso é possível, se existem taxas ou não. E na quarta parte do vídeo, no final do vídeo, eu vou esclarecer um pouquinho se é possível ou não você rever o valor que você realmente pagou pelo imóvel e te fazer o convite final, como eu prometi aqui no início. Então, vamos lá para a primeira parte desse vídeo. Bom, é possível então cancelar o meu contrato de financiamento levando em consideração que eu já passei pelo compra, compra e venda, já passei, já assinei o contrato com o banco, já estou morando no meu imóvel, já paguei algumas parcelas e quero cancelar porque estou passando por problemas, né? Vamos lá. É possível se você está é, fazendo um financiamento pelo aí antigo programa do governo Minha Casa Minha Vida, que agora é a Casa Verde e Amarela. É possível sim você fazer este cancelamento, porém, se você está assistindo esse vídeo e você tem o um financiamento imobiliário através de uma outra modalidade, por exemplo, como pelo SFH ou SFI, se você já está é, morando no imóvel, assinou o contrato de financiamento, pagou, eu aconselho você ir até a tua instituição financeira, tentar renegociar, tentar baixar, colocar talvez o, uma, uma, uma situação para o gerente para ver o que, que vocês podem entrar em acordo para resolver a tua situação, o teu problema financeiro. Mas não é possível cancelar nesta modalidade, apenas pelo programa Minha Casa Minha Vida, mas mas, obviamente existem algumas regras e algumas situações necessárias para que você possa solicitar este cancelamento nós vamos para a segunda parte de se é possível devolver o imóvel que é assim claro que se você cancela e é possível você é, can, é, cancelar o teu financiamento você obviamente vai precisar devolver o imóvel então é necessário que este imóvel passe por uma reavaliação do banco, pelo engenheiro do banco. Então, é necessário o conselho que eu te dou que você tenha o seu imóvel totalmente original, como ele foi entregue para você. Não adianta você fazer uma benfeitoria no seu imóvel e dizer que ele vale muito mais de como você entregou, que não será aceito pelo banco, tá bom? Se você quer fazer o cancelamento do financiamento e quer devolver o seu imóvel, é necessário que ele esteja exatamente como ele foi entregue para você, sem nenhuma modificação, nem para mais e nem para menos. E a terceira parte do vídeo é como isto é possível e se existe algum tipo de custo para essa devolução. Então pega o papel e a caneta porque você vai sim ter algumas surpresas. tá? É possível, você consegue fazer este cancelamento pedindo para o agente financeiro, ou seja, você precisa ser o titular do imóvel, fazer um pedido formal por escrito para a sua instituição financeira solicitando o seu cancelamento do financiamento e uma avaliação do imóvel para que, seja em, para que ele possa ser entregue ao banco. tá? Porém, todos os custos referentes a, a taxas, tarifas, impostos do imóvel precisam estar todos eles em dia e a sua parcela de financiamento também não pode ter nenhuma vencida, você precisa estar em dia com seu, com, com seu comprometimento financeiro a, a referente àquele imóvel, não pode ter nenhum atraso, tá bom? Uma outra informação que você que não é padrão quando você vai comprar um imóvel e que você precisa saber é que como eu disse ali que os impostos precisam estar em dias. Todo o custo de transferência do imóvel, aquele ITBI que você pagou inicialmente na compra do imóvel, é de responsabilidade sua também na desistência para passar para o nome de uma outra pessoa, ou seja, o imposto de transações de bens imóveis, ele também é seu quando você está fazendo uma desistência. E a quarta informação sobre se é possível você rever, vamos dizer assim, o seu imóvel, antes de entrar nesse assunto eu vou pedir para você se você Gostou? Está gostando do conteúdo que eu venho postando aqui no canal? Para você clicar aqui embaixo e em se inscrever, para que você possa receber as notificações clicando no sininho e, claro, clicar aqui no like para você me dar aquela força e o vídeo possa chegar no maior número de pessoas, porque é assim que o YouTube percebe que o vídeo tem relevância e indica para outras pessoas mas claro também vou pedir para você comentar aqui embaixo qual é a sua situação qual que se você tem algum tipo de dúvida se você tá passando por algum tipo de problema ou já passou e como você resolveu escreve aqui porque dessa forma outras pessoas também vão ler e podem de certa forma ser ajudadas a si mesmo como o vídeo está fazendo ajudada por você então vamos lá então para o a quarta informação do vídeo para o meu convite final que é se você consegue reter todos os valores que você pagou no imóvel bom este assunto esta parte do vídeo ela é extremamente polêmica pelo que eu pude perceber com alguns advogados esta, toda essa informação, ela é baseada, está abaixo do CDC, Código de Defesa do Consumidor, e existem várias interpretações para ela. tá Quando você está fazendo um cancelamento do imóvel, é, tem que ser levado em consideração o total que você já pagou deste imóvel. Se ele está lá do meio para trás, vamos dizer assim, e você não pagou muito o imóvel, muito provavelmente você vai perder, sim, todo o teu investimento naquele imóvel por estar passando por um problema e você está cancelando, ou seja, você está dando para aquela pessoa, ou seja, para aquela instituição, né? pessoa jurídica que está recebendo o teu pedido de cancelamento, uma, uma forma de bônus, vamos dizer assim, por você estar tá tendo um problema e ela ter vendido e não ter lucro mais naquele produto, de certa forma, não sei nem se é essa a palavra, mas você entrega tudo aquilo que você é, já pagou, por justamente não conseguir assumir os seus compromissos futuros tá mas também existe situações onde você já pagou praticamente quase todo o imóvel tá faltando muito pouco e você quer cancelar não é justo por interpretações de alguns advogados e com base no no código de defesa do consumidor que você entregue o seu bem e perca tudo então é polêmico quando eu digo porque existe sim uma dentro do âmbito é, judicial vamos dizer assim muitos advogados vão estar tá, podem estar assistindo esse vídeo também vão conseguir esclarecer melhor essa situação porque é a mesma na questão do cancelamento mas aí você está dando um lucro muito grande para aquela pessoa jurídica pela instituição do imóvel por estar passando por um tipo de problema. Então existem aí algumas situações que precisam ser é, levadas em consideração na hora. Geralmente quem está passando por um problema já está no início, antes do meio do pagamento, né? porque quando você já passa do meio para lá, muito provavelmente você já está muito estabilizado financeiramente. Então, a partir daí, você consegue vai fazer o pedido e você vai praticamente entregar tudo. E qual que é o convite que eu quero fazer para você? No vídeo da semana passada, eu falei um pouco sobre renda e venho percebendo que muitas pessoas que estão devolvendo, que estão cancelando, que estão distratando os contratos, na, como eu falei no vídeo passado, também vou deixar ele aqui em cima caso você não tenha assistido para que você possa clicar e assistir. É, as pessoas estão com dificuldades na questão de renda e eu gosto muito não só de falar sobre financiamento, sobre como você conseguir comprar o seu imóvel, mas ajudar as pessoas a conseguir ter uma renda melhor. Se você é empresário, se você tem alguma coisa... É, é, que faça é, dinheiro, que possa te ajudar na tua renda, tem um link aqui embaixo para que você possa clicar, e escrever, para que eu possa tentar te ajudar de alguma forma a melhorar os seus rendimentos. E se você é funcionário, é contratado, mas você também quer ter uma renda melhor, para que você possa conseguir melhorar os seus rendimentos, ter uma renda extra, alguma coisa que possa te ajudar a não passar, por essas dificuldades, escreve aqui também para mim, o link está aqui embaixo, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo e de certa forma eu posso te ajudar também a melhorar a tua situação financeira e quem sabe aí você possa comprar o seu imóvel de uma maneira muito mais saudável. Tá bom? Eu espero que você realmente tenha gostado do conteúdo do vídeo de hoje e se você gostou, não esquece de dar o like aqui no vídeo, escreve para mim e sempre clique aqui embaixo em se inscrever no canal e acione o sininho para que você possa receber as notificações quando eu postar vídeos assim como esse. Eu vou me despedindo por aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, até mais.